três ovos inteiros Já deixa o seu like Música Uma xícara de açúcar Música três colheres de sopa de manteiga Uma xícara de tapioca, cinquenta gramas de coco, duas xícaras de farinha de trigo você que não é inscrito no canal já se inscreva no canal ativando todas as notificações para não perder nenhum vídeo receitas da nizinha 200 ml de leite vamos acrescentando aos poucos compartilhe esse vídeo para os seus amigos Uma colher de sopa de fermento em pó para bom. For montada e farinhada, vamos colocar nossa massa. Forno pré-aquecido 180 graus de 35 a 40 minutos. Olha que maravilhoso ficou esse bolo. Gente, faz para vocês aí na sua casa para vocês verem que delícia de bolo. Muito gostoso. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha. Todos vão amar esse bolo de tapioca feito aqui para vocês.